É um gadget. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vasco tu sempre que vais e apareces Tem que uma coisa tu tens, nova tens que não consegues é. é mais forte que tu não é a Mónica também traz sempre coisas novas Pronto, todas as novas as é tu, não é sim sim mas olha é mais um açúcar ou mais uma maçã tu não tu... E dá para comer não é e dá para comer, oh, e dá para comer. <risos> Exato. isto com certeza que dá para alimentar muitas muitas Exatamente. fantasias também da cabeça sim. porque no fundo isto é uma paixão para muitas pessoas e há pessoas verdadeiramente coladas nestas tecnologias. Sem dúvida. Eu sem conheço dúvida. uma, chama-se Vasco. Ah, ok. Já ouvi falar. <risos> já, já, ouvi falar, falar. Já, já, já, já Olha, conta-me lá. Olha, o aparelho que temos aqui, este é um estabilizador de vídeo. Aqui há tempos quando fizemos um vídeo, como é que se chamava aquele vídeo de, de estátua? Aquela moda que se fez vídeo de estátua? Ah! Mannequin Challenge. Maraquin Mannequin Challenge. Chal. Fizemos aqui, foi com outro. Nós fizemos tudo contigo sempre. Exatamente. Mara, este claro. aqui é, é, é um outro, tem outra particularidades, porque isto é um tipo de de gadget que tem cada vez mais procura. E o que eu estou a fazer neste momento, estou a ligá-lo ao YouTube para transmitir em direto eh, como uma ferramenta eh, em que nós podemos utilizar realmente para a estabilização do vídeo em que a imagem está eh, sempre estática, portanto aqui com esta aplicação eu posso transmitir para o YouTube, para o Facebook, para o Twitter, onde eu quiser, ou gravar. E estava a jeito é a Paula do Viver o Porto, quando faz aquelas... Ela, ela... Nunca viste essa rubrica aqui no, no programa? Sim, sim. A Paula vai conhecer diferentes zonas da cidade e, ela, e é ela própria que, que grava com o telemóvel. Isto é importante. É, e mesmo tanto para gravação como para direto é possível isto enviar um feed de vídeo para a produção, mesmo estando em direto. Também, ah, também é possível. bom. Portanto, é uma, uma alternativa aos meios profissionais, porque é super portátil e consigo podíamos estar em direto com, com muita facilidade. E, portanto, uh, trouxe isto aqui como um complemento uh, para o YouTube, ele faz também time-lapse, faz, uh, faz muitas coisas. Faz uma outra coisa interessante, que é motion tracking, que é, eu poderia colocar uh, lá em cima da mesa, por exemplo, e estares a movimentar no estúdio, e ele acompanha, ele mexe. Sim. À medida que estás a movimentar, uh, focamos o alvo, ele não dispara, por isso não há problema, ninguém se pronto, aleja. Men menos mal. Fixamos o um alvo mal. e ele depois mexe a acompanhar o alvo. Portanto, é, um, é uma ferramenta muito interessante exemplo, para fazer um Sim, sim, sim. Mais um stalker? Mais um stalker, exatamente. Mas este não faz mal nenhum. Pronto. pronto. Este é só para transmitir ideia. Ora, o YouTube tem uma nova interface que anunciou há poucos dias. E uhum. é, esta interface é muito mais refinada e mais simples. Então, para obter esta interface, basta ir a youtubecom new. Basta ir este endereço e temos a nova Sim, interface. E basicamente o que é que nós podemos fazer com isto? explica me O que sempre fizemos até agora, que é ver vídeos no YouTube. portanto ah, bands, ver, ver vídeos. O objetivo não é fazer vídeos de outra maneira, nem... Mantém tudo igual em termos de funcionalidades. A experiência é que uhum. é melhorada. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Uh, eles melhoraram o design, portanto ele ficou ainda muito mais simples de navegar, deram mais foco ao vídeo e tem um novo modo, que é o um modo escuro. Fica totalmente preto se eu quiser. Uh, contamos a ver uh, vídeos. A tua opinião, isto é uma questão pessoal, uh, achas que o. Por exemplo, para um blog fica mais bonito o... preto ou branco? Isto é mais para quem está a ver. portanto quem, sim, está, para a quem ver está a ver, é que o que é que, quem é que chama... chama mais a atenção? Talvez o preto, destaque o... mais. Okay. Sim, sim. Uh, a interface preta dá mais destaque aos vídeos, tem a vantagem, cansa menos uh -huh. a vista, se for de noite facilita também, tem menos brilho. Uh, e fica focado no vídeo. Portanto, faz sentido esta função, aliás, já tarda esta função do modo escuro. Uh, e os vídeos também são mais rápidos. Portanto, ficou mais simples, mais rápido. Uh, aqui temos o um exemplo... Em que... É o Vasco Marcas. É, é, parecido com ele. Acho que é parecido com ele. Temos aqui o um exemplo, o modo escuro. Portanto, se eu for ao meu canal, o canto superior direito, tem o um modo escuro em que ao clicar nessa opção, ele uh, fica ativado. Aqui o um modo escuro ativado. Portanto, fica totalmente escuro e tenho mais facilidade em ver conteúdos. Aqui era a interface antiga, tem este aspecto, é para vermos aqui o antes e o depois. Sim. E essa imagem é do Ala Maria. É? Muito bem, estavas atenta. Estou Exatamente. a ver aí, desfocadinho o nosso. Mas estás atenta. E esta aqui é a nova interface, portanto, mais simples, mais visual. Uh, mesmo os botões para podermos editar o canal, o canal, o canal do YouTube tem uma função que muita gente desconhece que é eu poder criar uma grelha, uh, como quando estamos a ver televisão por cabo podemos ver uma grelha de todos os conteúdos o YouTube permite fazer isso, organizar conteúdos para quem entrar no meu canal eu poder organizar e esta opção ficou mais clara agora uh, em editar eu sinto, esquema. Eu sinto que preciso de uma vida em formação contigo. Sim, não chegava. Não chegava nada. Não não. Não. É uma loucura não é que eu, eu sinto completamente leiga tudo. Uh, a área está em constante mutação. Temos aqui a imagem antiga do YouTube, em que vemos aqui os vídeos, muitos deles a Porto Canal, um, e o menu de navegação, se passarmos para a nova imagem do YouTube, muito mais clean, mais simples de, de, de conseguirmos uh, navegar. Portanto, um, por exemplo, se fizermos uma pesquisa no YouTube, aparecem os vídeos, aparecem também autores do canal, em que o botão de subscrever o canal está muito discreto. Uma das grandes enfim diria dificuldades no YouTube hum. é, é eu conseguir aumentar o número de subscritores do meu canal do YouTube. É, não é tão fácil como o número de seguidores no Facebook. É, então, na listagem parecia uma forma muito discreta, agora temos um botão vermelho gigante para ah, subscrever. Ah, portanto, as pessoas já não, não têm qualquer tipo de hesitação. Uh, mesmo aqueles que estão hesitantes Carregam porque aquilo está bem visível, Há mais vízido, probabilidade não é? Portanto, o botão ficou maior Ficou vermelho Portanto, há mais destaque Porque não é muito habitual Ficar a contar a ver vídeos no YouTube Em subscrever o canal Não é o comportamento Sim. No Facebook ou no Instagram Se calhar segue Sim, no YouTube, passa nem a seguir tanto. Então esta interface também é, nesse sentido, para criar mais um efeito de comunidade e que vem no seguimento até de uma função que eles já anunciaram há alguns meses, estão em testes com alguns youtubers, que é a opção de comunidade, precisamente. Há um separador... Oh, Vasco, explica-me... Consegues explicar este fenómeno dos youtubers? Que esta compra da casa, em São conjunto... São youtubers muito, muito populares, têm grandes audiências, Está grandes bem. audiências mas é, mas é um fenómeno, não é? É um fenómeno, é um fenómeno. Uh, é em Portugal, portanto, e estamos a falar de youtubers portugueses, portanto, mesmo em Sim, Portugal. Sim, é sei loucura. Sei que o público dele é além de Portugal, mas é interessante porque nos últimos 3, 4 anos houve aqui uma ascensão de youtubers muito grande. nós, nós tivemos a oportunidade, nós tínhamos a rubrica de youtubers uhum. em que entrevistámos muitos deles. Sim. E, e é engraçado, porque começámos esta rubrica porque eu dizia que não conseguia perceber o fenómeno, o interesse, porque muitos dos vídeos... Depois tu vês, uma pessoa procura a tua página e sabe o que é que vai encontrar e o que é que vai aprender. Ali é. Muitas vezes as pessoas não. não os youtubers não nos passam grande informação, não é? São entertainers. É, entertainers? são os jogos entertainers, Sim. exatamente. Têm o seu público, focam-se num determinado tipo de conteúdo, uns sobre tecnologia, outros sobre humor, outros sobre jogos uh, e conseguem é grandes audiências. É impressionante. É. Especialmente para um público mais jovem. Mais que jovem. Tem Portanto, aqui ficou, ficaram algumas informações... Ficou mais, com mais destaque, aqui também no, aqui era o canal antigo desta forma, aqui o novo canal também tem mais destaque. E agora vamos ver aqui no canal. Portanto, se eu for aqui ao YouTube, ele está... Eu vou terceiro aqui, por exemplo... Aqui está no modo escuro. Eu vou ao canto superior direito e vou passar para o modo... Branco. branco. Qual é que gostas mais? Se cá, é mais. escuro, uh, incomoda menos, não é? Incomoda menos, sim. E foca mais no vídeo, não é? E é. E vê-se mais o Vasco Marques. Exatamente. E, mais a... <risos> e o Porto Canal <risos> o Porto Caral. Falar em novas tecnologias, tenho uma morte para anunciar. O tablet morreu. isso oh, É que verdade. É não, não, não, isso não pode ser. Isso que pode o ser. Isso pode te... ser. Não pode ser. Mas eu esperei para o final desta rodinha okay. para dizer. Ok, ainda aguentou, ainda. Ah, não aguentou. Ok. Tem, Tem que, que ser se... com power bank. Então com power bank já aguentava mais. Por pequeno. acaso uma power bank que estava no jeito. Sim. Não... Sim. Sim. Tem que ser o Vasco Marcos em cada solução. Isso, é? <risos> Olha Vasco, para a semana? Isso mesmo. Quem parece que não precisa de power bank nenhuma são os estudantes. Muitos estudantes têm energia para dar para Estou vender, não é? é é verdade. <risos>